Que eu faria mais Instagram e YouTube, mano. Instagram, Instagram e YouTube, mas também a gente pode. O lance, o lance da, da divulgação boa também é no Spotify também, né? Uhum. Apesar que se o YouTube crescer o clipe, Spotify vai crescer de um jeito ou do outro. É. Então é uma parada que você tem que ir. Uhum. Quando o cara tá com grana e fala. O YouTube dá um toda. dinheiro, né, uhum. velho? O YouTube dá, dependendo se da... For, tipo assim, se for o seu próprio canal mesmo, você pode Não, receber... então, o meu canal já é um canal monetizado. Uhum. Agora, quando é um canal que não é monetizado... Uhum. Ai, caralho, abre mano. Não tô conseguindo abrir, não. Tá foda. Uhum. Quando que é, que é gente... um canal que não é monetizado... Aqui já abriu. Aí tem que, pelo menos, atingir as paradas lá do YouTube, tá ligado? Uhum. Tipo... Você. Caralho! Você atingiu o tanto certo lá de, seguid... de, de seguidor. Ele pede tipo 5 mil. 5 mil, não. Ele pede mil seguidor Ih, caralho, 10x0 pra garrafa. 10x0, velho. Que isso, mano? Como é que Você jura que você nunca abriu? Ah, sim? Com essa daqui não, viado. Não, é o contrário, é do outro lado. Do outro lado. Qual? Isso aí. Ah, tá essa. Ah, caralho. Como assim, mano? Isso? Assim mesmo? Não, não, não, não. não. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer aí você bota a força aí, ó. Aí, agora... Ah, tá, tá assim, pô. Ah, mano. tá. Ah, tá. Pode crer, pô. Tá ligado? <risos> Mil a zero pra garrafinha. eu ah, tá, Você não tava sabendo... É porque eu tentei fazer isso, só que assim, tá ligado? Aí não tava ah, indo. É aí eu parece, falei, pô, será também. que não é assim? Parece mesmo. Dá, dá uma Aí eu falei, pô, então mesmo. o bagulho deve ser rodando. <risos> Caralho. Caralho, você tá tentando rodar tá igual como se fosse a, a Turquia, uma neck chave. Bodiuase. <risos> Puta. Tá tá porca. Aí, mano, dá aquele brinde. Mas, tipo assim, essa parada de divulgação, cara, é bem, é bem complexo. Você tem que. Tipo, eu fiz meio que um, um cursinho desse pra gente pra eu poder fazer bastante coisa de divulgação, sabe? Mas só que Esse até hoje agrega pra caramba, filho. É, mas só que até hoje eu não tive a oportunidade ainda de pôr para rolar, porque uhum. precisa do artista que, uhum. que Foi vai fazer a, a parada é teórica, né, velho? É, tipo, não é só a divulgação, o artista também tem que, né? Não, uhum. Entendeu? Você vem com som bom, com artista bom e ainda tem um patrocínio bom, a probabilidade Na hora é... que bater, filho, não. vai bater, entendeu? Deixa eu só conferir. Tá tudo aí, ó. Nós já estávamos gravando e a gente estava aqui falando aqui sobre marketing, negócios, não é não? Marketing. Essa trabalho. parada. E fala, rapaziadinha maneira, estamos chegando aqui para mais um podcast. E hoje, com ele, meu amigo aí de pouco tempo, conheci agora, mas já com a longa caminhada aí no, no rap, PHL, Cria de Santo Agostinho, total, Cria família. de Volta Redonda, que chegou... Num patamar diferenciado que aí pra frente a gente vai contar toda a história dele. Fala tu. É isso aí, rapaziada. Há um tempo aí representando aí no, nas batalhas do Sul Fluminense aí. O rap do Santo Agostinho, tá ligado? Tem vários aí que daqui da, da nossa cidade que estão aí nesse mesmo corre. E é isso aí, mano. Meter marcha. é isso. Foguete não dá ré. É isso aí. É isso, pô. PHL. Conheci ele agora através aí da... Da, da batalha lá do, do Red Bull, francamente, através também do Mano Sobrinho, que me apresentou o seu trabalho, e pô, você veio aqui da primeira vez, esse é o nosso segundo podcast, porque o primeiro teve um probleminha técnico, problema de, de áudio, né, é. e pô, o Mano se prontificou e vinha aí novamente gravar outro podcast com a gente, e pô, bacana, mano, bacana, em ver sua humildade também. Pelo, pelo, pelo patamar que, que, que tá as paradas. Sim, sim. Às vezes os outros. Por muito menos dá uma crescidinha, pô. É. Você é mó, mó, mó humildade, né, mano? Pô, fala aí pra galera aí, se apresenta aí pra galera que não te conhece ainda. Só chega a, o, o gelo pra cá que a câmera tá. Daqui, ó. Se apresenta pra rapaziada. Eu sou o Rafael, tá ligado? Tenho 21 anos aí. Tô ativo nas batalhas de freestyle desde o ano de 2015, tá ligado? Há seis anos e pouquinho aí. E é isso aí, mano. É, sou ativo aí nas batalhas de freestyle, tá ligado? E esse ano eu fui um dos representantes cariocas no Red Bull, francamente, tá ligado? No Nacional de Batalhas. E meio a essa pandemia aí que não tá tendo batalha, conseguir essa classificação, sendo que nem o, o Nacional da Família de rua ainda aconteceu, tá ligado? É uma parada foda e é isso aí, mano. Eu tô rindo que tá assim. A cadeira tá chorando. Eu não consigo ficar parado, velho. A cadeira tá chorando. Mano, mas, mas maneiro, cara. Maneiro. Hoje eu tava conversando com o sobrinho, né? Olha o sobrinho falando assim: carai mano. Ô, oh, PHL apareceu do nada na batalha, velho. Eu não conheci ele. Apareceu do nada, ganhou geral. Ninguém entendeu nada, ficou assim. Mano, e o seu início foi meio que. Pra você, até você cair na batalha, era uma parada que você já pensava ali, pô, vou cair na batalha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você já elaborava isso? Ou foi um bagulho muito de pressão ali na hora, você, porra, vou lá e, e fez? Então, cara, tipo assim, é... na minha primeira batalha, velho eu nem, nem tava pronto pra batalhar ainda, porque, tipo assim, todos os meus amigos sabiam que eu gostava muito, só que eu sempre fui muito tímido, até hoje eu sou um pouco tímido, uhum. tá ligado? E, tipo, eles foram lá e colocaram o meu nome, aí foi e chamou, mano. Fael versus Paul, tá ligado? Aí não tinha pra onde correr. Aí eu já fui. Tava eu já tava lá. tava lá. Aí não tinha pra onde correr muito, não. Aí fui e ainda consegui ser finalista, tá ligado? Caralho. E, tipo assim, não é uma parada, eu acho que elaborada já. A parada ali realmente tem uma pressão, mas acaba acontecendo na hora, mano. O que o contexto ali da parada girar é o que o assunto vai girar. E mano. vai. É. E meio que você... Foi no, na mesma pegada que é hoje mesmo. Sim, sim. No susto ali pf, e é. vai. Você quase nunca tá com uma parada programada na mente, né? É, cara, tipo assim, é... você tem uma linha a se seguir, né, cara? Que Tipo assim, de atacar na hora certa, de responder uhum. na hora certa, é... ter técnicas de, tipo assim, ter pausas para você respirar durante seu round, isso é uma parada que você pode até programar, mas agora o conteúdo em si que é dito é tudo feito na hora, porque cada cenário vai te dar uma coisa para se falar, é, cada MC vai te dar um ataque diferente para você responder, então isso sempre vai estar tá variando. Eu acho que o que você coloca mesmo é a sua personalidade, tipo assim, de ser um MC de agressividade, ou ser um MC de flow, com um flow mais variado, ou ser um MC versátil, que sempre tem tudo. Uhum. Acho que essa parada, assim, você é, é mais normal. Mas agora, o que você se fala ali é tudo na hora mesmo. Tudo na hora mesmo. Cara, eu fico vendo muita batalha na... Na net, né, muito Pô, hoje em dia batalha. é muito consumido, velho. Eu fico vendo muita batalha. E eu já assisto batalha desde muitos anos mesmo. Uhum. E tem cada batalha que também... Eu gosto de ver, às vezes, umas paradas... Tem umas batalhas que é mais agressiva, né? Então, umas uhum. batalhas que é mais engraçada. É. Eu gosto de ver muita parada engraçada. Já aconteceu uhum. umas paradas engraçadas numa batalha, assim, que você pode contar pra nós? Pô, cara... Quando eu comecei em 2015, é, eu era um MC um pouco diferente do, do que eu sou hoje. Era uma, 2015 era uma época mais de rimas de zoação mesmo, tá uhum. ligado? Então, nessa época, acontecia muitas coisas engraçadas, velho. Tinha vários MCs lá, <risos> tipo assim, o próprio Lampré aqui, do Santo Agostinho. O Lampré. Dudi, tipo assim, um falava, zoava o outro de gordo, o outro já vinha, não, mas você é narigudo. <risos> Tem até hoje lá, se vocês quiserem procurar lá, é, Fael versus Dudi, na época o meu vulgar era Fael. Uh -huh. Eram as batalhas mais engraçadas, tá ligado? Badeira, antigamente. Mano. Aí, conforme o tempo foi passando, foi... Quem que seguir essa linha conseguiu, mas, tipo assim, já não era uma parada que era só voltada pra isso. Só pra o papo, zoeira, né? A cabeça era abraçado novamente. Uhum. Eu então, acho que acho que é muito. Cada ano parece que o público quer consumir um tipo, tá ligado? Um tipo de coisa, é. né, mano? E a parada tá sempre em evolução, né, uhum. mano? Tem que estar tá sempre se atualizando e isso estudando aí. sobre. Você se costuma, você não se reinventar, você para no tempo Você costuma fazer alguma coisa Pra você estar tá sempre atualizado ou é basicamente aquele rolê na net mesmo? Então tá pelo, cara é... Eu acompanho batalhas Tipo assim, do mundo todo Eu uhum. não acompanho tanto do Brasil, eu acompanho mais de fora então, tipo assim, eu olho pra, pra saber, tipo assim, o que, que tem pegado mais, o que, que o público tá pegando mais no momento, sim. Uhum. mas sem muito também abandonar o, a minha própria característica, tá ligado? Pode crer. Porque às vezes a sua característica pode ser a próxima coisa que o público quer consumir. Então, ao, uhum. ao mesmo tempo que você tem que olhar o que tá acontecendo, você também não pode deixar de seguir o seu, tá ligado? Pode crer, mano. Então, basicamente crer. isso aí, mano. E, e dentro, e dentro, da, da, e dentro do, do rap, do, do hip-hop... Você tem. Não do rap do hip hop, sim da batalha, né? Uhum. Das batalhas você tem alguns alguns ídolos, assim, alguns caras assim que é, você mano. se inspira. Tem alguém da cidade que você chegou a se inspirar assim? Então, cara, é, quando eu comecei a batalhar, é, e, e a galera que tava mais na antiga aí era o Ramiro Marte, tá ligado? O, o Atos. Salve, Ramiro. A galera falava muito que eu batalhava parecido com o Atos em questão da, de agressividade. Mas referências assim eu tenho, referências nacionais e internacionais, tá ligado? Uhum. Nacional eu acho que tipo assim, Gilmetralha, tá ligado? Que é, era um excelente MC de batalha. Maomé, que foi o primeiro que eu comecei a ver. Douglas Jean, acho que é um excelente MC de resposta. Eu uhum. procuro a, me inspirar no ponto forte de vários MCs e conseguir fazer o meu Megazord, tá ligado? Megazord. E de fora, tipo assim, eu... eu, eu essa frase que eu tenho escrito aqui é Eu represento esta cultura. Uhum. Hip-hop é a minha enfermidade de não ter nem cura. É uma frase do Arcano, tá ligado? É um MC de batalha que ele disse na penúltima batalha da vida dele pela Red Bull, tá ligado? Uhum. Ele é o meu maior ídolo de batalha, mano. Smoke mas o que aconteceu com ele? Ele simplesmente parou? Ele simplesmente parou. Não batalha mais pela Red Bull. Hoje em dia ele é jurado, ele ainda uhum. faz parte das paradas e tal, mas não batalha mais. Pode ele tirar. batalha desde bem antigamente. Ele foi campeão nacional da Espanha com 15 anos. Ele tá no livro dos recordes, ficou 24 horas rimando, velho. Caramba, você tinha me falado tá isso, cara. Pois, pô, o Arcano simplesmente, 24 horas ele é rimando. mágico, velho, ele é mágico. Olha, e 24 horas rimando, cara 24... tem que ter folha, Ele rimava 20... uma hora, pausava cinco minutos pra comer, beber água, rimava uma hora, isso aí, 24 vezes. 24 vezes. Doideira, mano. E o que mais é incrível, que os últimos minutos dele parece que foram os melhores, o dele tava mais cansado, tá ligado? Bagulho é simplesmente mas, mágico, véio. Mas a galera, eu não sei onde que eu ouvi um cara falando isso, ou eu li em algum lugar, acho que foi um amigo meu que me falou, que o cara, pra ele se considerar bom de rima, ele tem que ter muitas horas rimadas. Tipo, é, cara. Existe essa parada, né? Cara, eu acho que existe, porque tipo assim, como qualquer outra coisa que você for fazer na vida, eu acho que é a prática, mano. Tudo que você tem prática, você vai ter um, do, um domínio melhor. Se Pode você querer. não tiver atenção, você não vai executar com excelência da mesma forma, tendo prática ou não. Uhum. Cada hora ali é um desafio novo, você vai ter que uhum. vencer uma parada. Mas, tipo assim, tendo uma prática maior, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir lidar melhor com, com essas adversidades, tá ligado? Fala, rapaziada! Voltando daquele tá. corte, que é pra lembrar vocês de dar aquele chego aí na descrição. Valeu! dá um chego aí no Apoia-se, quem quiser apoiar o nosso canal, quiser apoiar o nosso projeto. Eu sei que eu tô um pouco sumido daqui, entendeu? Tenho um tempo que eu tô dando um tempo, um espaço maior no, no, no podcast, que eu realmente quero trazer pessoas que venham agregar aqui para esse espaço, pessoas que venham dar um papo sagaz e também os meus amigos mais chegados. Então como a gente ainda tá nesse lance de pandemia, eu tô dando um, um espaço maior de tempo entre um e outro, mas eu prometo para vocês que conforme isso tudo tá acabando aí, eu vou fazer o possível para trazer mais podcasts e mais projetos aqui para vocês aqui no canal. Então se inscreve aí no canal, deixa que, aquele like, comenta, manda pro amigo que curte, chega lá nas redes sociais do PHL e fala suas redes aí. PHL Underline MC lá no Instagram, segue lá, tá ligado? Facebook Rafael Mendes. Só chamar lá, se quiser trocar aquela ideia, essa gás, mandar aquela mensagem positiva. E não esquece de fortalecer aí, rapaziada. Tipo assim, vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá ligado? E essa parada de vocês ajudarem, mano, é o que alimenta isso daqui, tá crescendo cada vez mais e entregar um conteúdo cada vez melhor, melhor pra vocês mesmo, tá ligado? Exato. Então ajuda um amigo aí, mano, que o bagulho é mó correria. A gente faz a parada no underground mesmo, vocês sabem como funciona. Então nessas horas, ainda mais no momento de pandemia, mano, dá essa Exato, aí, exato. Que... É fundamental. A gente a gente tá fazendo de tudo para manter a chama da, dessa cultura acesa. Tá ligado, acesa, mano? Né? E por mais que às vezes tem um ou outro que olha e pode rir e zoar e achar lá o cara ó, o doidão que que tá apostando agora, é isso não. Aí, isso daqui não é tá apostando isso aqui a gente faz mesmo de coração, tá mesmo. Ligado. Só para rapaziada aí, se não fizer a gente teu não tá vivendo. entretenimento. Né, exatamente, tá exatamente. Mano, eu tinha separado umas Umas perguntas aqui, eu vou até pegar uma colinha aqui Demorou, pai <risos> Ó, tem bastante, uhum. mano Pô Mano, fala pra mim, cara O que que você acha Dessa cena atual do rap aí Que a galera tem usado bastante de tretas Pra... Pra crescer na cena ou até pra soltar um som e tal mas só que tem muita gente que não é muito a favor disso, tem gente já que acha que marketing é marketing uhum. Eu queria saber da sua opinião sobre isso Ah cara, eu acho que tipo assim, é, as pessoas, elas ela, cada um a, encontra a sua forma ali, tá ligado? Eu não, não, não é uma forma que, que eu usaria não, tá ligado? Eu não, não sou muito a favor dessa parada não Ainda mais que, tipo assim, é, nós somos influencers, mano, tá uhum. ligado? A gente, a gente influencia todo o público que a gente tá fazendo com tudo, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que automaticamente, a partir do momento que você é um cara que se envolve muito com treta, é aquilo que seu, o seu público tá consumindo, tá ligado? Eu acho que o quanto mais você se mostrar uma postura pacífica, você vai é, incentivar as pessoas que te seguem a seguir aquela mesma linha, tá ligado? Não tá ligado. é uma parada que eu acho maneiro, não, mas... As pessoas que fazem aí, tá ligado? É isso, né, mano? Infelizmente, é, cada isso, um... Agora, agora tinha dado maior polêmica aí. do o, o, o que teve a última polêmica foi o lance do Matue, mas acho que ele é o, é o que mais usa do, do marketing e abusa do marketing. Tipo assim, acho que é, desavença acontece, mano. Como as pessoas são famosas, às vezes algumas são até verdadeiras e acabam realmente saindo. Mas acho que a partir do momento que aquela parada é forçada, mano, pra você conseguir meio que um público pra isso, tá ligado? eu já uhum. não concordo, não, mano. Porque que é aquela parada que eu te falo de você influenciar as pessoas ah. ali que, que te seguem, né, mano? E tá ciente que tem muita molecada nova. Pô, mano, tá ligado? Né? Você vai fazer uma parada dessa, mano? É foda. É responsabilidade. É foda, é foda, é foda. Mas agora também eu vi aí, né, que... que... Apesar de toda a polêmica, toda, toda a doideira, todas as tretas, agora ele tá gravando com o Rafa Moreira. Você manja o Rafa? Já viu algumas ah, coisas lá? Ah, não, tô ligado, tô ligado. Ah, eu achei maneiro que ele tá gravando com o Rafa e tá começando a dar oportunidade pra outras molecadas também. Pode crer, né? mano. Mas, mas isso daí eu achei da hora. Essa parte dele eu achei da hora. Mano... E eu tava. Eu, eu tava assistindo só de batalha, cara. Eu vi que você já foi batalha pra caralho. Pô, já, Tem vídeo mãe. pra caralho no YouTube. Tem bastante. Você tem noção de quantos vídeos você tem, mais ou menos? Cara, assim? mano, não tenho noção. Porque, tipo assim, a gente, às vezes tem roda que a gente nem tá ligado que gravou lá atrás, lá e às vezes você procura... Você vai acha, procurar, tá ali. É muito, pô, já participei de muita batalha, muita batalha mesmo. Eu tenho 160 títulos, tá ligado? Fora as que eu fui e perdi, né, mano? Caralho, muita 160, roda, títulos. É, 160 títulos. 160 títulos. É, essa era uma das minhas perguntas. Quantas batalhas você já ganhou, velho? 160 véio? títulos. E quantas batalhas você já frequentou? Você sabe? Frequenta. De, de, de, tipo, Assiduidade de, mesmo. De, de, de, não. Não quantas você já foi é, mesmo repetido. Eu tô uhum. falando... Ah, você já rodas foi... É, quantas mesmo. rodas você já pô, foi. Pô, caralho, velho. Acho que, pô, cerca de... poxa, sei lá, umas 80 não. rodas, mano. 80 rodas, mano? Caralho. 80? Então você... Eu acho que eu colocaria aí então entre você 60 e 80 rodas, mano. Então você já foi... Só aqui em Volta Redonda deve ter quantas? Pô, aqui em Volta Redonda... Cara, porque teve muitas as rodas aí que fizeram aí cinco edições e pararam, tá ligado? Aqui ah! Deve ter tido, pô, aqui no sul do estado deve ter tido aí umas, umas 35, 40 rodas, mano. Caralho! No mínimo, Mas velho. você havia me falado também Isso que você já, você já tinha andado um pulo lá, lá, lá no tanque... É, mano, já fui em algumas rodas no Rio, tá ligado? No Rio, lá, e lá, fora e lá, daqui do interior. E lá, e lá você chegou a participar? Cheguei a participar, já participei da, da roda que eu fui com Bosco, mano, eu não me lembro o nome, na pré-seletiva lá em Cabo Frio, tá ligado? Batalha uhum. do Coliseu, Batalha da Elianto, Batalha dos Ares. Caralho. umas batalhas lá no Rio, mano. Foda. Mano, e você tinha me falado que você tinha, particip... você tinha batalhado com o Choice, mano. É, do Choice foi a seletiva de Rio Bonito, tá ligado? Outra aí do Rio que eu fui também. Uhum. Foi em 2017, tá ligado? Tava uhum. valendo a vaga direta pro estadual. Pode aí querer. eu ganhei duas batalhas antes e com o maior campeão de Rio Bonito nas quartas de final. O MC7 daqui da região que foi pra lá tentar também. Uhum. E o Choice na semifinal, fui eliminado pra ele, tá ligado? No terceiro round. Você foi pra semi? É, fui pra semifinal, fui semifinalista nesse né? Rio. Quantas vezes você foi pra semi? Semifinal lá no Rio, mano? Eu devo ter chegado numa, aí umas... 13 vezes. Você fica puto quando você chega na semi, mano. Cara, é ao mesmo tempo lá? que você fica puto por ter, você não ter conseguido o seu objetivo final, você fica aliviado por não ter perdido de primeira, né, mano? Ah, Porque tem aquele tem parâmetro essa também. também né? Você tem chegar essa. na semifinal, você ganhou duas batalhas e perdeu uma, tá ligado? Uhum. Já é uma, uma parada. Nossa, já avançou cara. mais, mas aí querendo, mas fica eu... aquela parada que te, tipo, você fica vê na final Mas gás ali. também de voltar, né? É, ah mano. eu tenho que voltar, tenho que ter mais uma é, chance. É, porque não tem como, velho. É, é maneiro o seu desempenho durante as fases, mas, mano, o que importa é caneco. Não tem como. Não é. tem essa. O campeão é, é o cara que vai ser lembrado depois, mano. então Tá ligado, mano. A gente mano. vai pra ganhar, não tem como. Caramba, Se mano. Se eu não tiver o espírito de competidor, velho, é foda. E você é. já, já viu numa batalha assim... Eu creio que você não, porque você é um cara que parece ser um cara bem, bem, bem calmo. Uhum. Mas já teve em batalha assim que o nego ficou puto ao ponto de bolar com o com, com outro e puf, até dar na mão. Então, aqui na região, não, não, aqui já aconteceu. Já de dar um empurrão assim, alguma parada aqui na região, não comigo. Eu já presenciei uma vez e já teve algumas vezes aí no Brasil, lá fora aí, algumas paradas assim, cara, tá ligado? Mas, mas contigo, que, contigo já ameaçou não, comigo, essa não, parada? Não, não, nunca, nunca. Sempre no respeito, tudo, tá ligado? Até porque eu acho que eu nunca é, abaixei um degrau pra, pra falar com o meu adversário, e se ele fez isso comigo, eu tive a maturidade pra saber que é só uma batalha, tá ligado? Tá ligado. Caramba. É isso né? eu, já, eu, eu já vi na, na net, né? Na é, net tem. Aí, pô, na net acontece, tem. Mano? Na net tem uns caras que tentaram dar soco, é, que xingam, que é... fala vai pegar. É, ué. E pai bola, e você mas... E tá é aquela parada que eu falo, que você tá influenciando as pessoas. Pô, mano, você... Você tem pessoas que, que querem ser igual a você. Você tá ali no, nas batalhas de, tipo assim, de, de maior destaque, mano. Quem não tá nessas batalhas de maior destaque, tão vendo o que, que você fez pra chegar ali, mano. Pode e crer. E você tá, pô, é, mostrando treta, tá ligado? Mostrando, tipo assim, condutas que não, não são da batalha de MC, tá ligado? Lá atrás os caras não faziam isso. Uhum. E se fizessem, tipo assim, era repudiado, tá ligado? Uhum. Isso acontece com a minoria, mano. Te garanto aí que 98% dos MCs são são contra essa parada, Com certeza. tem que ser respeito, mano, até porque você batalha ali, é sangue no olho, mas a partir do momento que a batalha acaba, você cumprimenta seu adversário é pique futebol, e... né mano, é, mano é pique futebol. É, tá ali, tá ali, acabou, acabou. Minutos de... é isso aí, acabou, mano é parabéns pro seu adversário, se você se você perdeu, tá ligado e uhum. se você ganhou, ele vai te parabenizar e é isso, mano E é isso, é isso cara, eu fico eu fico agora doido pra ir numa batalha que igual eu te falei da última vez, tinha a batalha lá do troco, né? Uhum. Que, você, que você participava lá, que você falou, mas eu não, nunca colei nela, mano. Uhum. Eu te falei que eu ia lá, tá ligado mas ia pro bar ali do lado, pode crer, pode tá crer. ligado? Ou ia lá pro bacião lanchar, uhum. mas não descia pra ver Nossa, a porra da batalha, lanche, Já comi muito aquele lanche Nossa, ali de campeão, tá? Já? É. E aquele, o, eu gostava, aquele que vinha cheio de carne, agora eu esqueci o, o nome cesteirão, pô. É. Aquele lá, nossa senhora. Nossa senhora. deitava o cabelo. Cara, teve Botava uma época... adicional de bacon ainda. Porra, Já mano. Era. Brabo demais, mano. Eu, teve uma época que eu, que eu trabalhava no pontual shopping. Uhum. Uhum. Saía dali. Direto, ia direto, quase todo dia. À, às vezes eu tava ansioso que acabasse o trampo. Só, Só pra, pra ir lá ir lanchar, lanchar velho. Que lá... doideira. É iluminati, Mano. Ah, vou lá lanchar. Pra você ver, ó. Eu, ficava, eu ia pra lá lanchar. Ficava lá lanchando. Acabava de comer com a barriga cheiona. Aí... Descia pra tomar um gelo. Caraca, via já tava geral, forrado. Via geral ali. Fala, ah, tá cheio de moleque, cadê? Tá Pô, tal. já teve roda lá de dar 7 mil pessoas, velho. Caralho. Batalha do Troco aí é uma das mais antigas do Rio de Janeiro, velho. E o maneiro lá daquela praça lá, que às vezes tem uma galera na batalha e ao mesmo tempo tem o nego fazendo um som no canto, ao mesmo tempo tem sim, o nego jogando sim. bola. É, andando, CV, de andando de skate. Andando de skate. É uma parada, é um ambiente gostoso, É, mano, tá é uma, uma parada cultural Cê mesmo, Você vai véio. pra lá pra dar um rolê... É a roda de cultural Saint de Volta Redonda, tá ligado? Maneiraço, maneiraço, cara. Maneiraço. Eu tô doido que estudo tudo volte Pô, pra... mano. Que eu vou, cara, eu, eu vou eu, Tipo assim, durante frequentar. a pandemia, as batalhas cresceram muito, eu acho, velho. As pessoas consumiram batalha em casa de uma forma que não era consumida antes, eu acho. Acho que quando voltar, uhum. as paradas vai, vai, vai ser de uma forma que não era antes, não, mano. E agora, quando voltar, já vai ter... A, a galera vai ter uma consciência diferente uhum. sobre, sobre batalha, então vai ter muito mais pessoas, eu sim, acho, sim. entendeu? Sim. Porque a cena cresceu muito na pandemia. Cresceu, velho. Cresceu pra caralho, uhum. o nego soltou muito clipe, teve é. muita treta, teve, muito, é. teve muita coisa, muita coisa e a cena... As pessoas aproveitaram dessa parte virtual aí, né, mano? Porque é. o contato tava sendo mais virtual, então as pessoas estavam mais tempo no celular. Isso aí. Então, automaticamente... Ainda é. estão, né? Ainda, ainda estão, estão, mas... Devagar... Cresceu mais ainda, né, velho? É, Acho cresceu é mais momento, ainda. Cara. E devagarzinho a gente tá saindo disso daí, graças a Deus. É. Tá saindo dessa pandemia aí, cara. Isso aí. Cara, é, dentro desse assunto também que a gente tava falando das tretas aí, é, dentro aí do cenário aí da, da cena do rap, tem, alguma, tem alguns MCs que tem umas rivalidade, né? Que tem uhum. uns caras que, ah, eu não bato frente com um, não bato frente com o outro. Você não tem essa parada, você é bem não, um cara não, de boa, você se dá bem sim. com todo mundo, né, sim, mano? Sim, sim. É aquela parada, a gente nunca sabe quando vai acontecer, né, mano? Mas é, nunca acho que vai partir de mim, não, mano. Não acho que essa parada vale a pena, não, tá ligado? Eu acho que a gente tem, tem prioridade, mano. A gente tem tanta coisa melhor pra gente poder fazer, tá ligado? Tipo assim, ganhar dinheiro, ajudar nossa família, fazer nosso corre, gravar é nossa basic, música. É basicamente o que, o que todo MC, o que toda a galera da, da música do rap... Sim, mano. Meio, meio que sonha, né, cara? A gente Pô, dá uma um estrutura treta, melhor mano, pra família. Tá ligado, velho? Então, acho que, tipo assim, eu não levo, não. Se eu ficar bolado com alguma parada ali, eu vou tentar resolver ou conversar, ou eu simplesmente esquecer, nem tentar parada, uhum. não. Mas não esquenta a cabeça com isso, não, velho. Acho que a gente tem coisa mais importante pra se preocupar, velho. Pô, tá ligado, mano. Cara, e, e há pouco tempo atrás, eu não sei se você, você acompanhar. Ah, pô, você é funkeiro, que você me falou que você é, é funkeiro, eu gosto... né, mano? Cara, eu gostava de mais de funk antes. A partir hum. de quando eu comecei a ouvir rap, eu comecei a me desatualizar um pouco. Você tá hoje você escuta alguma coisa de funk ou cara, eu, eu, tá atualmente? Eu, eu não escuto, atualmente? eu não coloco. Se alguém colocar, eu vou escutar. Ou se, ou se eu, eu tiver ambiente... num, num baile, alguma parada assim, eu vou ouvir, vou dançar, pá. Mas eu não tenho na minha playlist, tá ligado? Não, não é crê. aquela parada que eu escuto, não. Pode No crê. meu celular eu escuto rap 24 horas. Pô, os caras os cara lá de Sampa lá tá, tem feito uns sons bacanas, mas mais voltado pro rap, pra um trap, hum. a galera do funk, né? Hum que é o Ariel é o é o salvador da rima uhum. é salvador o salvador das batalhas também hein, das mano. batalhas bravo, bravo. é o o rian também e até há pouco tempo atrás o, o rian e o, o e o Pedrinho eles forjaram uma treta para lançar um som cara você faria um bagulho desse Cara, é tipo assim, pô, velho, eu, é eu costumo mandaram fazer, que falar era uma coisa que tipo assim, é igual essa parada, eu não, eu não sou conivente com essa parada, mas tipo assim, as pessoas tanto, falam tanto, ah, eu não faria isso e depois no outro dia acaba fazendo, então eu, eu prefiro simplesmente não fazer do que falar que não faria, tá ligado? Uhum. Mas não é uma parada que eu concordo não, mano, pode crer, tá ligado? Mano, e umas histórias da batalha do troco aí, você não tem nenhuma história engraçada, alguma coisa que aconteceu? Pô, mano, Daria pra você deixar registrado aí nesse podcast, que a galera vai ver. Né? Ou uma curiosidade, ou, um, ou algo que aconteceu numa batalha, às vezes nem a é do troco, qualquer uma ou outra, tipo, ah, aconteceu tal coisa que marcou pra mim, algo que marcou pra você dessas 160 batalhas, né, é, pai? Mano, pô, 160 ai, vitórias, tive... né? É, vitórias. Ah, cara, teve uns episódios maneira aí, mano. Teve uma vez que, tipo assim, um amigo meu, a gente tava na batalha lá, batalha lá de Niterói, tá ligado? Aham. Uhum. Aí, tipo assim, o menor atacou, o outro respondeu, atacou de novo, aí na hora dele vir, puxou a vibe assim, e na hora que ele foi atacar o menor, ele olhou pro menor e simplesmente, pum, paralisou, não falou nada. Parou. Ficou em êxtase, tá ligado? Eu não vou falar o ele nome Ele esqueceu o que aqui. ele ia falar é, ou, ou o que o cara falou. tinha acabado ele, de falar foi paralisou. muito foda? pum. <risos> Vai rimar, não? Ele, pô... O que, que eu vou era, falar? Já era. É. Já era. Ele perdeu um round, e o, e o engraçado é que ele tinha ganho primeiro, tá ligado? Uhum. A votação era pro round, ele ganhou o primeiro round, ele começou atacando, o menor respondeu. E o cara, cara começou a pensar no problema. É. Aí o menor foi, atacou. Na hora dele responder, ele, pum, parou. Simplesmente. Deve ter. Acho que essa é assim, aí. O, o cara ar... deve ter lembrado da conta de luz eu paguei. É, <risos> começou esqueceu, a pensar no problema de casa. Esqueceu do caô que tava rolando ali, mano. Caramba. Por isso que eu acho que é muito importante, cara. O MC, o MC ainda mais é uma parada que é o freestyle, mano, que é o improviso. Porque a gente tá muito mais sujeito ao erro, né, mano? Quando a gente uhum. tá escrevendo uma música e vai no estúdio, você pode ali regravar várias vezes. Uhum. O freestyle, não. É uma vez só. Então, a gente, tem, a gente é mais tendencioso ao erro. Então, por isso que eu acho que é essencial o MC mudar a chave. Porque a gente é cheio de problema, mano. Todo ser humano é cheio de problema. A gente... Quanta, eu, eu, igual eu falei pra você, eu tenho 160 títulos de batalha e já fui em mais de 300 batalhas. Então, quantas variações de humor eu já tive nesses 300 dias? Eu tava bem nesses 300 dias? Não... Eu é? Um tava bem, outro tava mal Só que você tem que virar a chave, chegou ali, mano É outra parada Acaba. que você tá fazendo Ninguém é culpado, tipo assim, do que, do, dos seus problemas de casa, tá ligado? Ali é, é o que você quer pra você e acabou, mano Você não pode deixar essas paradas externas é, afetar, não Cara, você... eu te falo, eu aqui com um podcast Às vezes, pra mim, é algo É algo difícil pra mim, às vezes Quando, tipo assim, ah, se eu tenho um problema, assim Que eu tô pensando muito nele às vezes no podcast eu fico assim, ó, por isso que eu penso, cara, como é que vai ser um podcast ao vivo? Que você carregar um podcast ao vivo, você hum. tem que o cara tem que estar tá focado, é, né? é igual o três. É. O cara não, não, não, não pode deixar no... É... Uhum. É... Uhum. Não, você é... vai embora e É cê... punch atrás de punch. É, você <risos> tem que fa... É praticamente um freestyle, é. eu só não tô rimando. É, ué, mas mas aí... eu não posso parar de falar, isso eu isso tenho aí. que estar tá com o assunto na, na, na, na mente. E pra mim, às vezes, no gravado, cara, eu paro pra pensar as paradas, eu fico meio assim. Uhum. Então, por rimar, o cara tem que estar tá com a cara, mente como? Tem que estar... Tá... É aquela parada da prática, velho. Eu pratico durante muito tempo. Eu, todo dia, eu consumo batalha de alguma forma. Se eu não rimar, o que é muito improvável de acontecer, eu já vejo muita batalha, tá ligado? Uhum. Na Liga de Los Galos, vejo bastante, mano. Tipo assim, todo dia eu consumo, no mínimo, aí, umas duas horas e meia, três horas, tá ligado? Pode crer. Ou vendo batalha, ou é, rimando... Eu chego do, do trampo ou antes de ir. Eu costumo fazer uma parada de tipo assim, assim que eu acordar eu ver pelo menos um pouquinho e antes de dormir mais ainda. No mínimo umas meia horinha ali, uhum. que é o momento que seu cérebro vai dormir ali e já vai agregar mais aquela informação, Entendi. tá ligado? Você acha, que, você acha que só de você assistir assim você já tá dando um exercício bom? Ou você tem alguma hora que você realmente pega pra rimar você com você mesmo? Então, é, eu rimo eu contra mim mesmo, sim, mas eu acho <risos> frente que... Frente ao espelho, é, pá! Nem frente ao espelho, às vezes eu gravo 45 segundos de ataque no WhatsApp, vou e ouço o que eu falei e simplesmente respondo aquilo, tá ligado? Eu uhum. ataco de novo como se fosse um eu contra eu mesmo. Que maneiro, uhum. cara! Que foda! E sempre ganha, né? O PHL ganha. <risos> ganha de você Essa mesmo! É ah, ganhei de mim! Acabou! Mas, tipo assim, é... Caraca, aquela parada que você tinha perguntado mesmo? Antes, é... Ah, do, do treino? Do treino. Então, velho, é... Dá parada de se assistir, né? Agrega. É, se você só de assistir, você já... Eu acho que sim, velho, porque, tipo assim, é... Se não for te agregar é, com informação ou com... Eu, é, tirando o parâmetro das batalhas de fora, tá ligado? Que é uma língua diferente, que é o que eu mais vejo... Tipo assim, é, a questão da imposição ou uma presença, uma parada assim, eu acho que acaba te agregando, tá ligado? Que é aquilo ali uhum. é um teatro, mano. Uhum. Eu encaro isso como não é só a punchline, é a encenação é o seu apoio, é a forma que você tipo assim, gesticula o seu jeito de rimar, tudo isso importa. Pode. Crer. Então por isso que eu acho que o assistir te agrega. E em você poder enxergar situações diferentes numa batalha. Tipo assim, no momento que você é um MC destaque e apanha para um desconhecido. Uhum. Dando um exemplo, você vendo a batalha, você vai ver a situação do desconhecido que ganhou, para quando você for o desconhecido ganhar de um conhecido, e ao mesmo tempo para você aprender o que um conhecido não tem que fazer quando ele for batalhar. Então, tipo assim, eu acho que enxergar situações, é, vendo batalha de outras pessoas, pode te ajudar a lidar melhor nas suas situações, tá ligado? Por isso que eu acho que tanto assistir quanto exercitar é fundamental. Pode crer, mano. É pode mesmo. crer, pode crer. É basicamente o que eu faço também. Eu, pra eu exercitar a minha parte de vídeo e a minha parte, a minha mente mais fotográfica, hum. eu como série, como filme. Entendeu? Eu tento ver. Máximo de coisa com uma qualidade boa. Uhum. Eu... O que eu tô começando a ver Surpreende. agora é umas séries em espanhol, mano. Pra eu começar a aprender melhor e até entender melhor Pô, tô melhor vendo os que você curte pra caralho o cara, espanhol, nossa, né, cara? eu sou viciado, velho. Eu, eu não gosto de espanhol, eu gosto de Liga de los Galos e pra entender Liga de los Galos eu preciso saber espanhol, tá ligado? Então podemos esperar em alguma coisa em espanhol. Mano, é, velho. É. eu, ah, cara, com certeza, velho, eu tenho que lançar uma música em espanhol ainda, velho. Caralho, vai ser foda. É mano. foda, mano, é foda. Você não foda. Não é tão distante do português assim, eu acho é. que se você forçar você entende. Muita eu pessoa acho que... fala, pô, você não entende, mano, o que os cara tá falando, mas do mesmo jeito que você começa a ver um é, filme mas... em inglês, você é. vai, você entende, mano, não tem como. Mas tem uma Gíriazinho ou outra que Isso, lá é outra. É, coisa. Exatamente, exatamente. Que às vezes lá pra é você um bagulho. Ter essa malícia, totalmente é. Pra você diferente. rimar contra um espanhol é foda. É. Aí é doideira. É. Por causa dessas, simplesmente dessas paradas de gíria. O próprio espanhol já tem as suas separações, tá ligado? Uhum. Tipo assim, um chileno contra um espanhol, já, um espanhol da Espanha, tem uma diferença já, tá ligado? Entendi, entendi. O, Eu, eu, eu, eu assisti o podcast lá do. E, rapaz, como é que é o nome do cara que foi lá no Podpar? Qual? O que... O, que, o Felp. Ah, o Felp 22. O Felp, ele falando das paradas dele em espanhol. Uhum. Que pra lá, os brasileiros é com... Tá ligado, mano. Chega lá, caralho, brasileiro, o uhum. brasileiro. É, velho. Tem uma, uma batalha que o Jay-Z, o jay, -Z, jay -Z é um MC do Peru. Era Jay-Z e no... Se eu não, é, não, tenho certeza, é o Internacional de 2018. Ele usa uma referência do Brasil, tá ligado? Que ele fala uhum. do avião da Chapecoense. Caralho. Que do mesmo jeito que a, a, a batalha que foi ali, o Red Bull que eu fui, é as uhum. palavras saindo e o cara improvisando. Aí saiu uhum. a palavra avião e ele foi e citou uma referência brasileira, tá ligado? Que era o avião da Chapecoense e tal, pá. Caralho, foda e tipo assim, dá pra perceber que eles, eles se importam sim com eles as paradas aqui. Eles estão ligados nas é. paradas que tá acontecendo uhum. no Brasil. É. Pode crer, velho. E é um público que você vê que eles abraçam mesmo, porque a Anitta tá estourando lá, uhum. o Felpo tá estourado lá. Sim. E tem um monte de gente indo pra lá, né? Sim. Pegando sim. meio que a linha de lá mas com a nossa com um pouco da nossa cultura aqui, sim. sim. Até o Felpe mesmo fala que ele mistura muita coisa do espanhol com o português. É, mano, mas, cara, fica lindo. Pra... Véio, o rap espanhol é muito foda, velho. Eu tive o primeiro contato com isso. Teve uma vez aqui na roda de rima de volta redonda que foi um cara, mano, rimar em espanhol. Eu não lhe recordo o nome, eu só lembro do, do dia mesmo. Uhum. E tipo assim, quando o cara fez aquele freestyle em espanhol, eu já fiquei com... Mas vai, aí é quando o cara fez o style em tipo espanhol, assim, parece que foi própria... na batalha do troco? Foi na batalha do troco, isso. Hum. Parece que a própria língua deles é um flow, mano, tá ligado? É uma parada totalmente diferente, velho. Muito um foda, rindo. né? Abre outro tempo, nós. As pausas, tá ligado? Tipo assim, que eles dão entre uma rima ou outra, que é uma parada que eu tomo muito de referência hoje em dia, tá ligado? Uhum. Essas pausas que eles dão. Eu, eu, antigamente, era uma palavra que muitas pessoas aqui, os mais experientes da, da nossa cidade, até me alertavam muito. Que eu era um MC que era agressivo, uhum. só que às vezes me faltava ar para completar uma rima. Eu botava tanta emoção naquela parada que às vezes saia Chegava abaixo. no uso... E quando eu comecei a ver Liga de Los Galos, foi uma parada que me ajudou a consertar isso. Porque eu aprendi a respirar, tá ligado? Na hora certa. Uhum. Até para respirar tem hora certa quando você tá numa batalha. Tá ligado. Quando você é um MC de imponência, quando você já fala calmo, tudo bem, você consegue ter um controle da sua respiração maior. Uhum. Mas você pode perceber pelas minhas batalhas que eu sou um MC que tipo assim, sou uma parada mais pá, me movimento mais, então isso acaba que pode interferir na sua voz se você não tiver uhum. as pausas na hora certa pra respirar. E quando eu fui começar a ver isso, eu aprendi a lidar melhor com essa parada, mano. Tá ligado, mano. Eu, eu... Eu fico... Eu, eu essa semana aí, eu passei quase a semana toda vendo... Vendo as batalhas suas. Uhum. Aí vi várias batalhas diferentes. Sim. Aí que eu comecei a ver falei, caralho, eu, eu pensei que ele tinha um pouco mais mas, Caralho, tem batalha é pra bastante, caramba. Mano. E tem umas que não são filmadas, né, mano? E tem batalha assim. Você tem mais ou menos a noção de quantos views você deve ter só de batalha. Você deve ter. Juntando pra... todas? É. Porra. Você já, já deve ter passado de um milhão. Mano. Ah, cara. Cê, tem é, muita batalha. Já. Véi. Pô, mano, tem umas batalhas minhas aí que tem 10 mil, umas com 12, tá ligado? Um, umas com 7, 6, várias com... Aqui no, na região, acho que tinha uma no troco que tinha dado 50 na época, em 2015. É, cara, acho que somando aí, eu não sei não, porque... Eu vi umas muitas, de 9, né? eu vi umas é, de 5, eu umas vi de nove, várias é. assim, mano. Tem bastante assim, eu ainda não sou tão, tão conhecido assim, tá ligado? Cara, eu acho que conhecido você é, porque você não lançou uma parada só sua. É, mano. Tipo assim, porque então, quando. Na batalha. Conhecido é. por batalha, se eu for ver os outros colocar PHL, muita gente já viu PHL. É, só que, tipo assim, igual no cenário da batalha, por exemplo, numa batalha lá no Rio, tá ligado? Tem MCs que, tipo assim. Pela constância que eles têm ali naquela própria batalha, acaba que, que o view aumenta, mano. Então, tipo assim, eu ainda Pode não tem tanto essa parada assim, por isso que, mas eu acho que com constância, mano, indo direto, essa parada aí vai crescer muito mais. Mas eu acho que eu não, não consigo te falar um número exato assim, velho, de quantos. Mas sei lá, acho que, porra, uns 500 mil, 400 mil, véio. Mano, mas é, é isso, cara. Eu, eu, daqui a pouco você lançando... Você já tem um, uma data na mente... Você sabe se esse ano ainda? Ou quando você vai já começar a de lançar? música, Mano, esse ano eu vou lançar música, tá ligado? Esse ano eu vou lançar música. Eu pretendo lançar duas. Uhum. Que eu tenho eu tenho que lançar duas. Você já tem elas prontas? Já tem a letra? Eu tenho... Você já tá começando o beat? Como é que não, tá? eu tenho elas prontas, tá ligado? Não tenho o beat de uma delas. Uhum. Uma delas eu tenho pronta, mas eu preciso regravar. Tenho a guia uhum. toda certinha e tenho que ir pra dar o pan mesmo. E a outra eu não tenho o beat, mas já tá escrito. O beat uhum. oficial que eu escrevi... Pode crer. Com um beat da internet, tá ligado? Agora eu vou, vou fazer um semelhante Pode crer. e gravar. Pô, de antemão já quero deixar o seu convite aqui. Já tinha deixado no outro, no outro podcast. Tá ligado? Mas quero reforçar nesse daqui. que Pra quem não viu aí no início, esse daqui a gente tá regravando um podcast que deu um probleminha técnico aqui no nosso podcast. E o PHL teve aí... A humildade de chegar de novo aí, eu fiquei até meio assim de falar com ele, falei, caralho, o PH, ele não vai querer voltar. Que Meu isso, Meu Deus do céu. <risos> uhum. Mas estamos aí de novo, ele brotou aí de novo, e de novo eu quero te fazer o convite pra você participar tanto do, do, do 10 minutinhos sem perder a amizade, uhum. quanto do, do, do Tons Music. Show, show. E... Queria também fazer parte desse, dessa parada do som aí, botar tá um beat meu aí na, oh, na pista. Mano, aí sim, velho. Que meus beats... Mesmo, cara. Mano, os meus beats, assim, é, são poucos beats que saiu uhum. e são poucos MCs que deram a credibilidade mesmo. Uhum. Tá começando agora uma galera a procurar. Tem uma galera aí do daqui de Volta Redonda que, que já reservou data pra vir fazer um, um som aí, aí sim, no mano. próximo mês. Então... Tá começando a chegar a esse lado mais uhum. de beatmaker para mim. e Mas você já escutou alguns beats? Já, aí, mano. Né? E aí, você acha Pô, que dá para rolar parada? Caraca, velho. Aqueles beats lá são pesados, mano. Maneiro. Tipo assim, mesmo não tendo uma grande quantia, a parada é fazer na hora, mano. Tipo assim, eu acho que fica até melhor, velho. Uhum. Você fazer uma parada ali com você com o cara te passando a visão do que ele quer. E você, você vai conseguir deixar mais próximo uhum. do que o cara quer do que às vezes... Tá um instrumental pronto, que é maneiro também. Uhum. Mas eu acho que fica até mais legal. Cara, né? na verdade, eu gosto disso daí. Eu é. gosto mais quando o cara fala ah, vamos fazer aí, junto. Porque às vezes o cara fala ah, faz um assim, faz um assim, mas na hora, mas na mente dele tá outra coisa, tá ligado? Obrigado. Aí, se, se, o, se o artista vem junto ali comigo, o músico vem, ah, vamos fazer um tecladinho mais ou menos pra esse lado. Ah, não, hum. vamos pegar um sample lá do de um bossa nova. Tá ligado. Uma coisa, é, vamos mano. ampliar isso daí. Ah, é. vamos, vamos, vamos, vamos pegar uma parada assim. E daí o cara vai não me dando liberdade pra criar e em cima, a gente vai criando junto. Acho que fica com a identidade dos dois, né? Tanto do sim, produtor mano, quanto sim, do sim. MC ali. E, a, e é algo que, que fica mais completo. Uhum. E que os dois saem feliz com aquele tema. Tá ligado. Mano. Então quando tem a participação do MC, eu gosto muito mais. Mas só que foi até um amigo meu que falou pra mim. Falou, ó Faz vários beats, já deixa pronto. Essa parada é ajuda. boa também, porque, tipo assim, tem beat que simplesmente o cara vai ouvir e vai falar, porra, tu fez ele pra mim. É. Tem vezes que vai bater na hora, mas eu acho que isso é menos improvável do que você ir trabalhar isso, da parada não, da, não da trabalha, forma que você né? quer. Vai acontecer? Vai. Mas eu acho que é uma probabilidade menor, tá ligado? Uhum. Caraca, um, uma parada que eu vi hoje, cara, eu tinha que, eu tinha que comentar isso. Você é flamenguista, não é? Você uh -uh. é o quê, cara? Porra, Fluminense. Cara, mano. Qual foi, ai, pai? Meu Deus ah, do que céu, isso, pai. Ainda. Pô, me fala, ah. me fala um jogador do seu time ah. que grava um trap. O Ronaldinho já jogou no Fluminense, né? Ah, mano. o Ronaldinho é mais do Flamengo ué, do, que do Fluminense, meu. Oh, ué. Não não me tirou. O Gabigol meteu um trap aí. Gabigol cara. meteu um trap Cara, eu não cara. ouvi ainda, só ouvi caraca. boato, velho. Eu fiz hoje. Tem que ouvir. Porra, caraca, porra. mano. Que que isso... Mano, é porque eu acabei de gravar o React com. Eu gravei o React com, com o sobrinho. Ele ah. veio aqui agora. A gente gravou o React, Top, mano. Ele falou: Mano, você tem que ver o sol do Gabigol. Eu falei, ah, caô, velho. Ele não foi. E eu, eu vi esse dia no Fantástico. O Gabigol meteu três gols. O cara vai pedir a própria música. E ele, não, e ele fez isso é um mesmo. domingo agora. Caralho. Ele pediu véio. ele, então. É que só uma música minha aí. Ele <risos> pediu véio, a gente, música é dele, velho. Gente... Tirou onda, Tirou velho. Tirou onda, pô. Ficou fantástico. Música dele do Papatim. Papatim quebrou tudo no mês. Caralho, but. mano. Papato é um, ficou um bruxo, foda, né, mano? Ficou foda, mano. Na moral mesmo. Mano, o que você que acha dessa parada dos, dos. Do jogador entrar no. no... Na, na área da música. Você acha Pô, maneiro? Mano, eu acho maneiro, velho. Tipo assim, eu acho que todas as pessoas são livres pra fazer o que quiser, tá ligado? Igual eu, por exemplo... Tem muito artista que faz aí amigos... E vamos colocar aí um exemplo. Amigos de Jonga e amigos de BK. É o futebol, o rap é no futebol, tá ligado? Então, eu acho que essa parada é maneira sim, velho. E, eu... tem, e tem MC também que tá entrando no futebol, né? O Livinho É, né, no mano? É, eu acho que essa parada, tipo assim, é, é tudo aquela parada que você sonha quando você é menino, a música e ser jogador, eu acho que essa parada é foda. E se o cara eu... avançar um bagulho e der pra fazer tudo? É, mano. Eu sou um cara que, tipo assim, é, quando eu era mais novo, até hoje às vezes, eu costumava, tipo assim, pra me motivar pra batalha, ver vídeo de preleção, tá ligado? De capitão antes de uma final de um mundial. Uhum. Tá ligado? Igual o Felipe Melo, o Rogério Senni, mano, tipo assim, isso me motivava, tá ligado? Os caras falando de história mesmo, uma parada que, tipo assim, a gente tem que entrar e ganhar, tá ligado? Uhum. Eu acho que tudo agrega, mano, uma parada à outra. Do mesmo jeito que um jogador também, antes de ir pra uma partida de futebol, tem uma música aí que o cara escuta, que pode ser de rap também. Pode então, crer. acho que esse, esse bagulho tá sempre conectado à música e futebol. Pode acho isso maneiro, mano mano quando Eu você... acho que é uma barreira avançada agora, tá ligado? É. Isso vai se tornar cada vez mais comum a partir de agora. E, a partir do momento que vem o pioneiro... E a cena cresce. E a cena cresce. Exato. Mano, e quando tu era menorzão, tu, tu, tu pensava em ser um jogador? Tu pensava em já... ser jogador. Geral, né, mano? Pensava em ser jogador mesmo. Quem me conhece, tá ligado? Sempre fui muito dedicado em treino, mano. Não... Ser raraçudo mesmo, volantão, pegadeira. Mano, então você treinar. é um jogador que tá no trap. Né? É. <risos> tá Pô, mas aí não deu muito certo no futebol, não, velho. Depois que eu conheci as batalhas mesmo, eu, aí que eu larguei de mão mesmo. Mas, tipo assim, ia, treinava, me dedicava. Eu sempre sou muito focado numa parada que eu quero, tá ligado? Se eu uhum. quero realizar aquele bagulho, eu sei que não vai cair do céu. Então eu vou, me dedico, faço o que for preciso. Só que aí acaba que chega um momento que você tem que tomar, quando você chega na certa idade da sua vida, você tem que escolher o que, que você vai ser mesmo e ir de cabeça naquilo ou ficar indeciso o resto da vida, tá ligado? Eu, tá ligado. E eu olhei o rap como uma parada que, tipo assim, que me abraçava de uma forma diferente, tá ligado? Me, me, me fez me, me conhecer de uma forma diferente, amadurecer coisas que, que, às vezes, no futebol eu não tinha, tá ligado? Uhum. Foi uma parada que foi mais feita pra mim mesmo. Tá então foi algo que eu, que, eu, que, eu, que eu quis seguir, mas agora que eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, com certeza, mano, quando eu era mais novo. Até uns 14 anos aí, mano. Até hoje eu gosto muito de futebol. Acompanho pra caralho. Uhum. Jogo futebol ainda, pelado com os amigos direto, time contra. Se alguém quiser marcar um time contra aí, aciona. Aí, gosto ó. Muito do racha. Aí, ó. Eu tava mas... pensando, eu tava pensando ontem, mano. Eu, tava, eu, eu, eu quebrei essa mão e falei, caralho, velho, não consigo fazer nada. Nervoso. Aí você falou, pô, vou bater uma bolinha. Cara. E eu, há mais de 15 anos, não dava vontade de jogar é bola. Mesmo. me deu vontade de jogar bola. Eu falei, caralho, podia Cara, marcar com a galera, né? Jogar do, do futebol estúdio. pra mim, que tipo assim, eu sinto falta mesmo, velho. Uhum. Se eu não jogar uma bola durante muito tempo, igual eu tava um mês sem jogar bola, velho. Então, é uma parada que, pra mim, eu sinto falta. E falo, é bom que dá uma queimada véio. também, né, É, meu cara, mano. pô, você já exercita, você transpira de verdade, é bom, velho. Nossa, bem, eu mas... acho que é a primeira vez que eu vou pelar você agora. Você chega no outro dia também parece que você foi atropelado por uma manada. É foda, mas Doideira. não tem como, é uma parada gostosa, velho. Pô, mas eu acho que eu não vou correr 10 minutos, né? Eu tô... Fora de forma? Porra! <risos> esses... carros. Depois, depois que eu tinha pegado um carrinho, eu fiquei só subindo morro de carrinho. É. Né? Descendo morro de carrinho. Depois você tá acostumar, dia, é foda, né, velho? Esse esses eu saí aqui no bordão, olhei pro escadão e falei... Olhei embaixo a pé. <risos> Rapaz, na hora que eu Passou voltei... dobrado. O ok, que? Na hora que eu subi esse escadão de novo e não saía Nossa ar. Nossa senhora, velho. <risos> Puxando ar pra caramba. Três degrau e para. Pô... Não! Eu quis dar um de subir <risos> tudo. Subir tudo numa pegada Nossa. só. Fala, não, vou ligar. Pô, a piada não vai ter mais o mesmo efeito, galera. <risos> Vê se eu não... Eu não tô fora do foco aí, não, tô. Não. Tá me enxergando direitinho. Uhum. Cara, uhum. cara eu falei pra ele aqui que ele tem um irmão, né, velho? Você tem um irmão gêmeo. Gêmeo, gêmeo. Estourado. É, Fala ué? pra rapaziada quem é. Será que lá, lá na França lá não confundem o Mbappé com o PHL, não? Será que ele não pergunta a <risos> ele? fala seu. Você ô, parece o PHL, cara. Caraca, velho, você não rimou com eu... Choice? Pô, cara, <risos> te vi no Nacional, tu quebrou Caramba, tudo. não quebrou. Ué, ué. Eu? Ah, já manda um recado pra ele, vai que... Né? Pô, cara, vai que ele me patrocina, né? Irmão, pô, abandona não é o não, familiar, abandona, não. não, cara. Agora que você tá na sua melhor fase, pô. É, ué. Quando você ia pro treino, eu te motivava e tudo. É, Agora, ué. na hora do... aí, aí, não, pô. aí não. pô. pelo amor de Deus, vamos ajudar aí Ajuda o Eu Ajuda do amigo, pô. É, ué. <risos> hoje cara hoje hoje o o, o que falou cara fala que parece com o mbappé mano não tem uma pessoa que não fala isso tipo assim só se ela não conhecer de futebol mesmo se ela então, já, eu sou... se ela já viu o mbappé ela vai falar cara você parece com o então Bimbabé. eu sou meio fraco de futebol ah. Aí, na hora que o sobrinho falou, que eu falei, caralho, é mesmo. O auge foi no Copa, na Copa do Mundo, tá ligado? De 2018. O auge foi ali, quando ele, tipo assim, ganhou mais destaque mesmo, foi campeão da Copa do Mundo, geral viu e aí já era. Geral falou. Quando ele apareceu na França ali, acabou. Aí já caralho, era. Caralho, que a, foda, Mano, véio. até meme já fizeram assim, com a minha fotinha, com a é do Mbappé, tá ligado? Tô ligado, é foda, velho. Mano, vamos fazer o seguinte, mano. Já aproveitar que reiniciou ali. Eu, mais tarde eu vou procurar esse meme aí. Uhum. Que eu vou deixar aí pra rapaziada o meme. Demorou. <risos> Zoeira. Mas eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos dar uma palinha, dar uma palinha. Ué, Chama, chama. Naquele pique. Aquele pique. é do caralho. Só espera virar, iow. Aham uh -huh. huh Yo Gravando aquele podcast Ei, só fazendo free, pode ligar o flash Vou contar o cash, enquanto eu tiver aqui Essa que é a meta, ele arquiteta Ele vai correr atrás até se for um para atleta. Quando ele rima, a rima nem é analfabeta Eu não quero nem saber se vocês vão falar de beta Eu sou tipo um Beto Carreiro Porque essa roda é gigante PHL é freestyleiro Ele não é coadjuvante Rima o tempo inteiro Nesse instante, ele é cabreiro Ele faz uma rima, joga de um lado pro outro e na folga Quando ele rima não é escroto, prorroga O tempo que ele rima e se interroga na própria doutrina, eu me pergunto, amanhã eu posso até ser defunto, só que essa rima é um conjunto, quando eu tô fazendo isso sabe que é o assunto, na moral não tem presunto, nem o sanduíche dos Chaves, eu vim abrir mente São Chaves, aqui eu não bato na trave, independente se vai curtir rap ou rave, quando o PHL vem aqui a espaçonave eu vou, eu não ecoo, e à toa eu não venho, isso é parte do meu desempenho, eu sou PHL, entretenho, é desse jeito comigo meu resenho, eu sou o poeta do meu Milênio, faça rimar pra ser um gênio. Quando eu tô fazendo essa parada, sempre desenvolvendo Daqui a pouco eu passo no Discovery Channel Vão querer estudar esse animal Totalmente racional, fui pro nacional Daqui a pouco se pata internacional representa represento do inferno era glacial Esse raciocínio com certeza é espacial Eu faço freestyle e agora neandertal Porque eu sou pedra lascada, mas não me lasco Eu não quero ser o vice igual o Vasco Pode até trazer outro casco Que a gente abre, pega ele ao dente de sabre Ele pare uma rima agora como se fosse um minagre Isso aqui é uma sala não tem vinagre, faço essa rima pesada Ela não é menos prezada, não é menos pesada que a outra Quando eu tô fazendo ela não é rezada, é orada Hora de não mandar rima pouca que é interiorizada é inferiorizada ou deteriorizada quando eu tô. O PHL já constou, isso é didático, não é apático Sem KO, KO eu vou dar, não é KO O que eu vou falar, não vou me abalar l não vai exalar, agudo despreparo Essa mente não precisa de reparo, Blue. Bravo! Rapaziada, tudo ao vivo, rapaziada. Tudo, tudo ao de vivo. freestyle. Meu Deus do céu, cara. Que isso. Você tem alguém na sua família que fazia uma riminha, que fazia não, aquele cara. negócio do pandeiro, ou alguma coisa? O meu avô gostava muito de cantar. Meu avô gostava muito de cantar. Mas nessa área aí do improviso não tinha. Eu sempre perguntei isso pra minha mãe, velho. Mano, não tem ninguém aqui no nosso sangue que tem essa parada, não. Porque, cara, Veio às vezes nada. eu sinto que essa parada não é de agora, não, velho. Uhum. Parece que eu já trago esse bagulho há muito tempo, mano, tá ligado? Porque é muito vício que eu tenho nisso, mano. Tipo assim, passa o tempo... Às vezes as pessoas falam, ah, conforme passa o tempo você não enjoa. Não, não, mano. Passa o tempo eu fico mais viciado ainda, tá ligado? Querendo mais rima, é, mais, quero rimar mais, aí, quero né? rimar mais. Mano, você acredita em parada de vidas passadas? Mano, eu acredito, velho. Parada de vida passada, sim. Acho que você pode trazer algumas características que você já tinha antes, sim, tá ligado? Pode crer, mano. Pode crer. Eu também eu sou um cara que eu sou bem, assim, é... tranquilo com essas crenças, sabe? Uhum. Eu acredito um pouco de tudo, velho. Eu uhum. acho que ninguém tá 100% certo porque ninguém sabe. Tá cara, ligado? ligado? Então, Ninguém morreu e voltou, é... É... tá ligado? Você não pode falar que aquele lá é errado, você é... não sabe? Você então, tem, então, tem que respeitar as tem paradas. Tem que respeitar a crença e é isso, cara. Mas eu acredito um pouco também. possível tem hora que é contra c ctrl-v. É, né, mano? Das, das cara, desde pequeno eu me questiona essas paradas, assim, desde bem pequenininho mesmo. Tipo assim, me perguntava, pô... O planeta, tá ligado? Mas aí existem outros planetas, mas tipo assim, por que que só tem vida aqui na Terra e os outros não existem? Eu não acredito por que por eles falam? É, eu, não, eu hoje em dia eu já tenho discernimento de falar, pô, claro que não tem só, né? Na, na minha opinião, é claro. Mas antigamente, quando eu era menor, eu só ficava aqueles pontos de interrogaçãozinho na cabeça, assim, de uma criança. É. Olhava o livro da terceira série, assim, olhava, tipo assim, a nossa galáxia e ficava pensando pô, essa cara, parada. Só Desde nós. pequeno já me questionando, né? <risos> tipo assim, pô, a Terra, e nem é o maior, tá ligado? É? Tá então. ligado? Cara, eu acho que a parada é muito grande. É muito grande pra nego falar que é só aqui que Isso tem... Isso é só a nossa galáxia, Os né, Os cara mano? nem e conhece as outras, tudo, é... cara. Entendeu? A gente nem às tem... Vez, às vezes em várias outras aí tem a mesma galera é... pensando... A gente tá aqui sozinho. É. Né? Tá, ligado? tá ligado? Ou às vezes pode ter em outro ponto que nego ainda tá... Tempo das cavernas, não uhum, assim, É, tá ligado mais evoluídos ou menos evoluídos que a pode, gente, pode ou iguais. Pode ter mais, né? é. pode ter menos, pode ter igual. Sim, sim. Pode ter nós mesmo. E aqueles filmes que mostram os caras, tipo, você nessa galáxia, você é um cara assim, aí na outra galáxia tem um outro cara igualzinho você, hum. mas chega é, lá né? e faz um burger é... né? tá <risos> o, cara cara, um o que também mas... me faz pensar essas paradas é tipo assim, igual é... Igual é, em questão de batalha também. Você vai lá e ganha o, nacion... é, o seu regional, depois você vai para o estadual, depois você vai para o nacional, depois o internacional, tá ligado? Que é o planeta todo. Aí imagina se tivesse outros planetas que, que também é. fizessem contato, aí se fizesse Cara, um interplanetário. Os... Puta cê que pariu! lá no marciano, mundo... é, mano? mano caralho. O encontro é, do século assim, lá na Lua. É, é mano. Com a batalha, Aí você vai falar, esse verso é de outro planeta. Caralho! <risos> Tá ligado, é, mano, mano imagina, mano, imagina se encontrando, tipo, um porra, cara mano. com a fisionomia totalmente um diferente, o cara dessa cheio coisa. de dread, é. com a cara grandona, uh -huh. um olho desse tamanho, Boa. <risos> o cara voa é. e o carai, caralho, velho, caralho, agora você foi mais longe que eu, é, Nossa, mano, é muito maior, mas eu também não acredito que a gente tenha alguma coisa de tão especial pra ser o único, é. pra ser o único aqui não, mano. Tá ligado? Com certeza não, mas vai que. Vai que, doideira. né, cara? Doideira, doideira, doideira. Doideira, doida. E, mano, eu tava falando aí do. Eu tava. Uma outra parada que eu tinha falado no outro podcast. Eu queria trazer nesse aqui também, porque é uma informação de algo que eu, que eu tenho vontade de fazer. Que eu tinha falado até que eu ia levar pra alguma batalha, mas daí eu tava pensando, eu queria muito divulgar isso daqui, cara. Rapaziada, a gente tá aí com o projeto 10 minutinhos sem perder a amizade, que é um projeto de freestyle. Pra rapaziada, chegar, botar a voz, a gente abre aí o espaço aí do estúdio 10 minutos pra você vir colocar a voz no que você quiser aí. Você vai falar o que você quiser, eu vou soltar o beat. O beat é surpresa, você escuta o beat vai. Chama! Me chama! E daí vai ser o seguinte, eu tô. Eu tô esperando somar exatamente 10 MCs. Na batalha do 10 minutinhos sem perder a amizade. Quando tiver os 10 MCs, a gente vai selecionar. É... Trechos, os melhores trechos de. de, de... Copelada, tipo, copilado. é os melhores trechos in, de, desses 10 minutinhos de cada um. E vamos fazer uma. E, e vamos fazer uma votação lá no meu Instagram para selecionar desses 6. De, desses 10, nós vamos selecionar 6. E os seis vão vir aqui para o estúdio batalhar frente a frente ao Vivaço no meu YouTube com o microfonezinho pendurado ali, um de cada lado. Nossa, e no final pau, é demais, desses é. seis, o... O campeão vai ganhar o ensaio fotográfico, marketing digital, videoclipe e a produção da música. Caralho, mano, aí esse projeto é que foda. O que você acha? Nossa senhora. Eu cara. só tô esperando a galera vir pro 10 minutinhos. Então espero, você caraca, que. Véio, eu espero participar dessa parada Ah, aí, vocês mano. que estão aí, que estão assistindo esse podcast agora aqui, tem vontade de ter um videoclipe que, que rima, que é do freestyle, que quer botar a voz no 10 minutinhos. Só me chamar aí no meu direct, tanto no Instagram quanto no, no WhatsApp aí na descrição tem meu link você clica no link e você já tem lá falar comigo você já cai direto no WhatsApp já falando comigo uhum. então rapaziadinha é só chegar chamar aí que assim que eu tiver assim que der só ó, até hoje nós tivemos duas do, dois dois MCs dois mcs só no, no 10 minutinho então ainda tem mas. <risos> Vai, mais... Vai ser o terceiro, hein? Oh. Olha aí. Vai ser o terceiro. Tem mais oito pra vir. Tem mais sete, então. Tem mais sete vagas. Tem sete vagas. Da Com... rapaziada, tivemos o corte voltando aqui. Só finalizar falando do projeto. Então, o projeto é esse. Temos mais dez vagas. Você que quer participar dessa promoção, só chegar, chamar aí. E depois, cara. É freestyle na ver. Os caras acostumado a rimar meia hora, né, mano? 10 minutinhos, né, cara? 10 minutinhos, mano. 10 minutinhos. Mas depois, na hora, no, no projeto, quando for a rima ao vivo... Aí é 45 segundos, bate-volta normal. É, aí eu vou até pegar a mãe aí com vocês pra gente fazer aí as uhum. regras. Tá Não demorou. Tudo certinho. quiser eu te passo E eu queria, eu queria ver se eu ia deixar... É... Só o público escolher? Você vai hum. botar a votação online? Você vai ter um jurado aqui? Então essa Eu parada, acho eu que o ideal sei. é você colocar, tipo assim, uns dois jurados, tá ligado? Pra, pra ter tem um que ser uns três, maior. né? Tipo assim, dois jurados e o público. Porque dois aí fica... Vai ficar ímpar. Fica dois jurados ímpar. e o público, tá ligado? Aí não tem como empatar. Uhum. Ou cinco. Mas o ideal acho é que dois jurados e o público tá, fica maneiro, mano. Fica maneiro. Porque o tipo assim, eu acho que tem que ter jurado porque ele que vai avaliar aquela parte mais técnica mesmo, tá ligado? Duas pessoas ali que tem o realmente o conhecimento da cadência, da, das variações do MC e o público para ver o cara que agitou mais a parada mesmo. Acho que tem que ter sempre esse balanço. Pode crer. Nunca pode se crer. ele tem uma batalha só com o um jurado ou só com o um público. Acho que tem que pode ter crer. essa divisão. Eu só ainda não sei quem é que eu vou pôr de jurado. Tá porque ligado. quem eu, vou, eu ia pôr de jurado, os caras já tá tudo, tudo batalhando. Né, tá tudo batalhado. Se quiser, eu te indico com os caras aí, bom, mano. Não, não, com jurado. certeza, com certeza. Os caras que entendem mesmo da parada. Pô, e também eu ia falar depois pra você fazer um convite aí para uns amigos aí. para participar eu aqui, aí, ó. É, do podcast, não, não, vou chamar, pode deixar. Os caras. Vir, tem uns amigos aí, o vez. Ed Barra Mansa, pô, o cara brabo aí também, é, foi comigo lá na, na Batalha da Elianto representar aqui a nossa região também, na Batalha de Lá, tá ligado? Pode crer. Tem uns moleque foda aí, mano, nossa região é, é vasta, velho. Pode crer, pode crer. Mano, caraca, velho, eu ia, eu ia entrar num assunto aqui, mas não tem nada a ver. <risos> Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, agora saindo um pouco do... do, do... Saindo um pouco do assunto de batalha, não. Entrando mais no assunto de batalha, né, mano? Sim. Como é que você foi parar no francamente, mano? Red Bull, francamente. Red Bull, francamente. Como é mano. que foi essa... Primeiro, como é, que você... como é que foi parar lá, né? Porque aí depois você fala um pouco da experiência de lá. Sim, sim. Mas pode contar bem, bem detalhado mesmo. Como é que foi que você foi parar lá, velho? É, então... Como em todos os lugares que o Red Bull, francamente, é é o país que realiza as batalhas nacionais, é, ele chegou na, na primeira vez agora no Brasil agregando mais estados. Ele é, começa a partir de uma inscrição online, onde todos os MCs tenham acesso pelo Play Store ou pelo iPhone, é, fazer o download do aplicativo, e fazer a sua inscrição de acordo com o seu estado. Uhum. Eu fiz a inscrição do Rio de Janeiro, como todos os MCs do Brasil fizeram, e, a part... e os jurados vão lá e avaliam todos esses MCs e chegam ao consenso de 32%. Uhum. E esses 32 são direcionados 4 é, para cada estado para ver os 16 que vão estar tá na final nacional. E para gal pra, pra galera que não manja, uhum. tipo, o, o francamente é a, a mais importante que rola hoje. Então, cara, o francamente, tipo assim, é, eu acho que essa aí é uma questão até de ponto de vista. O francamente é uma batalha que, tipo assim, o francamente é a versão brasileira, e lá fora é Red Bull Batalha de los Galos. Uhum. E tipo assim, o mesmo formato que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em todos esses países que formam a Batalha de Los Galos, como Chile, Estados Unidos, Colômbia, Espanha, então tipo, eu acho que ele tem a sua importância é, mundial, porque é uma parada que tipo assim, é no mundo todo que acontece, mas também tem o um Nacional Família de Rua, tá ligado, que já acontece há maior tempo aqui também na, no Brasil, eu acho que tipo assim, eles têm o mesmo peso, mano, pra mim, tá ligado. Pode Acho crer. que os dois são um, tão importantes uns contra, os, contra, um, contra o outro. E, e tipo, eles, eles só, até hoje só teve batalha, tipo assim, do Brasil, do México, dos Estados Unidos, já teve um mundial? Então, a batalha de Los Galos, ela funciona da seguinte forma, ela é um mundial. Porque tem países da América Latina, tem países europeus, tá ligado? Eu não, não, eu não sei se tem países asiáticos ou da África. Mas, tipo assim, ela é um mundial porque é no mínimo intercontinental, né, mano? Porque, igual, tem um, um espanhol, batalha com um mexicano, que é da América Central, e batalha com um chileno, que é daqui da América do Sul, então é um mundial, tá ligado? Só não tem pra versão portuguesa, é só pra países que falam espanhol, por enquanto. Isso pode, pode mudar, ter, porque mano. Portugal tem batalha, Angola tem batalha. Eu acho que a Red Bull pretende, sim, fazer um mundial na nossa língua, mano. Caraca. Imagina, mas aí os caras que vêm lá de fora, eles têm que rimar na nossa língua ou eles rimam na língua deles? E você... Então, tipo assim, é, é português contra português, espanhol contra espanhol. Se fosse ah. fazer um mundial em português, seria Brasil contra, contra Portugal, que é os dois portugueses. Angola também é português. É, um exemplo, é, Guiné Equatorial, que fala. Na Angola tem uns caras que rimam lá. Lá os caras é muito sangue, mano. É sangue no olho mesmo. Eu já é, vi uma batalha. Eu é. vejo batalhas, vi batalhas da França, batalhas da Angola. A que mais me encantou fora da, da nossa língua mesmo foi a do espanhol, mas acontece batalhas de diversos idiomas aí, mano. Pode crer. Mas voltando... Pra acontecer, tipo assim, um exemplo, um Brasil versus Espanha, eles teriam que padronizar uma língua ou inglês ou espanhol ou português pra poder ter uma parada que agregasse. Mas acho que isso aí eu é uma agregaço. parada muito difícil, muito velho. Muito difícil. Você pegar o dialeto da parada, tá... tudo... É, eu tava pensando em, tipo assim, que os caras poderiam fazer, de repente, com um ponto pro outro entender o que o outro tá falando sim, sim é bem mas difícil. aí também eu acho que perdi um pouco ali da essência é, da parada mano. e igual o jurado, ia ser um de cada país, tá ligado? É. e o jurado também é, é uma parada muito, muito é. complicada e às vezes o tradutor não ia passar realmente é. o que é, é. aquilo realmente. e porque tipo assim, tem muitas rimas que são é, silábicas, né velho? tipo assim, você faz uma rima com a sílaba que aqui em português dá, mas se você for mudar ela pro espanhol ninguém vai entender nada, porque é uma parada daqui então, acho que é, é bem único essa parada, tipo assim, da língua. É uma parada igual uhum. a, a batalha de MC, se você não souber tanto português, você tem uma desvantagem sobre o seu adversário, tá ligado? É. Se você vai batalhar com espanhol, o cara tem que saber ali, igual o Bennett da Espanha. Ele é um MC muito silábico, velho. Fima com as sílabas assim, que tipo assim, sendo português, dá ponto de interrogação na sua cabeça. Mas os caras lá entendem. Do mesmo jeito que aqui deve ter certas imas também que a gente faz com as sílabas aqui, que os caras não entendem lá, tá ligado? Que só tem acho sentido isso. aqui mesmo. Então eu acho que, acho que seria muito difícil você parar de agregar todos os países em um só. Mas tem mundial sim, tá ligado? No espanhol. Pode crer, pode crer, mano. Mano, é... Voltando ao assunto, como é que você foi parar no francamente? Sim. É, então, foi aquela a parada que eu falei. Foi a inscrição online, aí depois eu, eu fui classificado desse bolo de 300 MCs destilado a 32. Uhum. Desses 32 foram as seletivas estaduais e passaram os 16. Eu fiquei entre os 16, esses 16 que fizeram parte do, do nacional mesmo. Pode crer. Pode crer, mano. E daí? E daí como é que foi, mano? Essa. Essa sua experiência, mano? É que foi, foi a primeira vez que você vai para um. Nacional, pra sim. Um Estadual nacional. foi a terceira. Mas para um que teve essa experiência. O nacional foi a primeira dessa, vez. Dessa né? estrutura. Sim, sim. Foi a primeira vez, mano. E daí você. Você tinha falado pra mim que aí eles entraram em contato contigo, mandaram a passagem... Sim. E como é que foi? A foi chegou, a parada que tipo chegou assim, lá no hotel... É, a partir do momento que a gente fez a inscrição é, pelo aplicativo, você já deixava seu e-mail, sua forma de contato, tudo pra caso você fosse classificado. Uhum. Quando eu me classifiquei pra essa primeira etapa, só chegou lá um e-mail falando que o Kamal, a Clara Lima e o Slim escolheram lá, pá, e o tava entre os 32 selecionados. Pô, Caralho. pra mim foi uma parada... Já fiquei felizão, falei, caraca, mano, fui classificado agora pro estadual que vai ser lá no Rio de Janeiro, lá na Lapa. Agora o bagulho é doido. Agora o bagulho é doido. Aí fui pra lá de Uber, mano, tá ligado? O Uber buscou na porta da minha casa, deixou lá no hotel Celina na Lapa, e essa primeira batalha uhum. estadual foi na cobertura desse hotel. Uhum. Aí eu batalhei contra o Jump e o Fampa batalhou contra o Ali. Aí passaram dois estados, eu ganhei essa batalha contra o Jump, o Fampa contra o Ali, e nós uhum. dois fomos representantes cariocas no nacional. Pode ser, Aí fui, né? retornei pra casa... Aí uns dias depois, quase, mais, quase um mês depois, foi a grande final nacional. Pode ser. Então, foi essa parada de novo, fui lá, o Uber me buscou em casa, fui para o aeroporto, fui de avião lá para São Paulo, dois dias antes da batalha. Aí teve os ensaios de como ia ser os dias antes, tá ligado? O bagulho de foto. Depois foi a grande final, mano. Mano, chega um pouquinho e experiência? pra experiência? Assim, você ficar mais... No... Em questão da experiência, mano, tipo assim, pra mim foi uma parada única, porque... Não, pode... Mano, pode virar pra mim, uh -huh. eu tô falando que você ah, chegar não, pra já, lá, é, assim, já é, já é. Que aí você fica, fica na reta do Mike. Mike. É só você chegar assim, pra uh -huh, você ficar não, na demorou, reta, demorou. Dele. Tipo assim, pra mim foi uma parada única, velho, porque eu acompanhava a Liga de Los Galos e foi num formato muito parecido das, dos caras que eu sou e que, que são meus ídolos, tá ligado? Foi uh -huh. a mesma parada ali, o mesmo cenário. Então, pra mim, eu acho que agrega muito e... Outra parada que eu acho que foi fundamental também foi é, MCs da região é, enxergarem que é possível chegar lá, tá ligado? Na elite. Ali é a elite do Brasil, mano. Pode São os melhores do país numa batalha, mano. E, tipo assim, pela primeira vez o sul do estado teve um cara que tava lá, nossa camisa tava lá, mano. Foda. Então, tipo assim, as pessoas agora já têm um espelho de como se chega, mano, tá ligado? Uhum. No mínimo, isso já valeu isso, mano. Essa você, parada já valeu você isso. Você foi o primeiro daqui que é, foi pra. Uhum. pra... Uhum. E o primeiro do Rio a tá no Red Bull, francamente, porque foi o primeiro Red Bull, francamente, do, do, de todo, que de agregou todos. todos os estados. Em 2018 teve um com o MC selecionados, tá ligado? De batalha de conhecimento, mas esse foi o primeiro que eles seguiram o e formato não teve ninguém do da mundo capital? todo. É da capital do, do Rio? Pô, mano, é, o Fampa é da capital lá do Rio. O Fampa foi, do Rio de Janeiro. Pode que... Foi eu e o Fampa só do Rio de Janeiro, tá ligado? E desses 300 e poucos que eles é, selecionaram, foram só quatro do Rio. Que foi eu, o Jump, o Alê e o Fampa. Que responsabilidade, tá mano. Responsabilidade imensa, mano. A partir do momento que você já é chamado pra estar entre os quatro do Rio e levando o nome do Sul do Estado, mano, você Caramba. já tá levando... Um o peso do caralho, e uma véio. parada que eu tinha falado num outro podcast que eu achei muito foda, uhum. quando eu assisti os vídeos da, da, da, da batalha, foi que, pô, você, você foi com a camisa sim, mano, de VR, sim, né, sim. mano? Eu já tinha falado em outros, em outros podcasts que eu nunca tinha visto ninguém saindo de VR e batendo no peito. É, mano, mano. E você, e você, você só, só não bateu no fêmea. peito como você foi com ela no Tá ligado? Peito, tem que, mano, é, mano tipo assim... É, tem uma frase, mano, que eu escutei, que é até do Felipe Rett, que tipo assim, se você quer saber aonde você quer chegar, você precisa saber da onde você veio, mano. Exato. E eu vim daqui, eu fui formado na Batalha do Troco, não tem como eu esquecer essa parada, tipo assim, o que me capacitou pra estar tá ali foi volta redonda, mano. Então não tem como não, não colocar aquilo ali, tipo assim, aquilo ali eu me... é, sou eu, mano, tá ligado? Volta ligado. redonda, mano, não, não tem como. E, tipo assim, foi a Secretaria de Cultura que me deu essa blusa do Volta Maneiro. Redonda pra me usar, tá ligado? Maneiro. Então, eu acho que foi uma parada única. É, além de ser meu sonho chegar no Nacional, era meu sonho chegar no Nacional usando a camisa de Volta Redonda, cara. Carai, que Tem foda, que ter né? esse detalhe, senão... Que foda. Não sei. E dando a importância ali pra cidade pro público daqui, que, for, que é o seu público, né? Que é daqui da, da região. Mano, e você já teve um, um reconhecimento do público... Não só de VR, mas uhum. é, tanto, tanto na, nas ruas quanto nas redes e tal. Sim, sim. Você teve um reconhecimento? Sim, cara. Eu tive, tipo assim, foi uma, uma forma de, de mostrar minha arte para o país inteiro, né, mano? Nacional, tipo assim... É, teve a galera daqui do sul do estado que me acompanhou porque eu tava e teve a galera lá de Salvador que acompanhou porque o cara tava então, tipo assim, foi uma parada que agregou o público do país inteiro e automaticamente uhum. um cara lá de Salvador olhou e falou caraca, olha só esse moleque lá de Volta Redonda, foda e do mesmo jeito que teve um cara aqui lado de Salvador que a galera daqui falou, pô é uma parada que a forma, é, serve pra agregar os públicos. Então, eu acho que isso expandiu o meu conhecimento em território nacional, tá ligado? E mais do que solidificou ele aqui na região, tá ligado? Pode crer, mano. Pode Foi crer. uma parada que, tipo assim, a galera daqui se sentiu representada e as pessoas de lá vêm e falam, olha só, o cara, caraca, tá com a camisa da cidade dele, ele deve ter uma representatividade foda na cidade dele, tá ligado? Foda. As galeras reconhecem que, tipo assim, você leva o nome de onde você veio. De verdade, mano. Pra caramba, mano, pra caramba. E você já teve E, e, e na rua, o pessoal te reconheceu? Já, assim? mano, já na rua, já pede pra tirar foto, é, pô, pede, mano, isso acontece direto na rua. Desde antes do nacional já, essa Maneiro, parada acontece mano. com frequência. Pessoas que chegam e falam assim, pô, não queria falar contigo lá na roda, porque eu tava meio com vergonha, mas caraca, <risos> te admiro pra caralho, pô, é uma parada... Maneiro, essa é uma parada que, tipo assim, renova, né, mano? É, te, te faz saber, te um não, não, eu tô no caminho. Né? Parece que isso tem que acontecer mesmo, é igual é, umas, é, você achar as pistas assim pra você chegar onde você quer, tá ligado? Do nada você é surpreendido, igual você não tá nem pensando na, na sua profissão, na parada, e você tá no mercado fazendo compra e uma pessoa simplesmente te olha e te reconhece pelo que você faz ali na parada que você ama. PHL? Pô, é, fala, caralho, você é o PHL, eu falei, pô, sou eu mesmo, pá. às Mas vezes é... pede até pra tirar foto, Ou você é Mbappé? É, Mbappé, com o Mbappé eu nunca confundiram, não, só fala, fala, não, não é o Bebapê, não. Isso aí É o da 25 de março. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Mano, e, e essa experiência de você estar tá lá no hotel, lá com vários outros MCs, rolou, assim, umas paradas da hora lá. Cara, uns contatos. sim, mano. Rolou uns contatos, sim. E, e também a questão de você estar tá com pessoas que realmente sonham o que você hum. sonha. Eu acho que essa parada foi o que mais agregou na minha vida. Tipo assim... Quando você sai daqui, você sai com aquela pilha de que, mano, você tem que ganhar e pá, e mata todo mundo, e é isso, e realmente na hora da batalha é isso. Só que a partir do momento que você conhece as pessoas que também saíram com essa energia de lá, e que tem histórias vitoriosas assim como a sua, e você vai trocando essa ideia e você fala, caralho, que maneiro... Escutando uma parada que o cara uhum. falou e também fala o que você já passou, e tipo assim, eu acho que agrega bastante, mano. É uma experiência única porque você conhece vencedores assim também, tá ligado? Pessoas que são, foram correria, tiveram ali sua dedicação pra estar tá ali. Tipo assim, a vivência lá foi mais uma parada de, tipo, trocando experiência trocando e todo experiência, mundo, e todo mundo. Todo mundo bem sério naquilo. Sim, é, hoje. é. Aquela parada que você sabe que você tem que estar tá concentrado, não, não pode ir pá, mas tipo, é aquela parada que você fala com as pessoas, o que você já passou e acaba adquirindo, aprendendo coisas sem você nem ter passado, tá ligado? Pode crer, mano. Pode crer. É maneiro, então, mano. Então foi uma experiência muito Mano, foda, na moral, cara. acho que se não foi o melhor, foi um dos melhores dias da minha vida, mano. Tá ligado, tá mano. Tá ligado? Tá ligado. Desse ano, com certeza foi. Porra, muito foda. E, e... lá, eu acho que a, o que tá faltando aqui, eu acho que você é um dos caras que vai ter essa chance de e mais rápido pra fazer uns fit com os caras lá, lá de SP, que os caras já estão fazendo até aquela tropa do Bruxo, hum, sim, você acompanhou esse projeto Acompanho, ali? acompanho. Já Alguns precisa... eu ouvi. Você teria vontade de estar num projeto desse? Então, mano, pô, esses projetos assim que, que é, vão te gerar uma visibilidade, tipo assim, da forma que você espera, sempre enche os olhos de qualquer artista que quer sair, quer expandir, assim, os horizontes, né, mano? Mas é, essas paradas de som, tipo assim, eu, eu tenho, eu não deixo de escrever músicas, tá ligado? de, de tipo, Um exemplo, você tem que estar preparado porque você nunca sabe o que, que vai acontecer, você não sabe se um grande produtor vai te chamar amanhã. Então, é, você ter essa parada de se escrever música, ter uma, é, saber direcionar aonde você quer chegar é fundamental. Mas agora eu tenho vontade sim, mano, essas paradas de tropa do bruxo. Quem não quer, mano, fazer uma poesia acústica, tá ligado? Tá ligado? Não tem nem como. Que foda, que foda. Mano, eu já, eu já tentei fazer aqui, velho. Uhum. Te confesso que eu já tentei fazer aqui, no, aqui na região. Sim. Uma parada um pouco pra esse lado. Uhum. Mas a galera que eu realmente acredito que tem um potencial é uma galera que é muito correria, uhum. tá ligado? É uma galera que de repente tá agarrado com outras paradas, uhum. tá ligado? Então, até hoje, eu ainda não tive a oportunidade de conseguir juntar todo mundo. Tá ligado. Mas eu acho que num, num futuro não muito longe, uhum. se Deus quiser, essa parada vai, vai acontecer aqui Sim, na mano. produtora. Eu já vi acontecendo em outras produtoras aqui Sim, de volta Dona, Mas eu já vi acontecendo muito com a galera que tá chegando agora. Mas eu tenho uma galera assim que, que eu vejo trabalhando desde 2009 pra uhum. cá, que é a época que eu mais acompanho, a galera da região. Uhum. Então é uma galera que eu vejo que tem, uma, pô, tem ali um uma potencial cancha, né, bom pra, pra sair aqui, um trampo bom. Sim. Mas ainda eu não consegui. Eu creio que com aquele meu projeto que eu tava te falando antes de começar a gravação, eu acho que aquele projeto vai ser um projeto que vai... Sim, mano. Ter, que vai vai dar um boom. Vai dar um boom. Vai dar um boom. Obrigado. Só pra deixar um... Só pra deixar no ar, vem um álbum aí, Deus quiser. Deus... Pô, o Yang Máscara trabalhou no dele quatro anos, <risos> <risos> o meu agora tá na mente, tá na mente aqui, mas mais pra frente. O primeiro quiser, passo é, é, é botar formar, na na né, mano? Botei na mente, já, já, já veio a ideia, falei, ó, eu vou fazer essa parada aí, porque é uma parada que eu acho que tem muito amigo meu que, que eu sei que rima, que, que já fez um sonzinho ou outro até comigo, mas... Que não bota esse investimento todo na carreira. Sim, sim. Falar, ah, eu vou botar num som, pelo menos. Tá ligado? Eu vou mano. pegar um álbum. Mano, é aí, igual, véio. pô, velho. É uma música do Nectar Gang, eu acho que o Bril fala. A vida é igual o poço, o poço dos desejos, bem. Quanto mais grana você joga, mais chance seu sonho tem. Pessoas investem pra fazer uma faculdade, investem pra fazer um curso. É. Na é. música não, não seria não. diferente. Não seria, véio. Se você não investir. Não seria. Exato, véio. exato. O cara Ou você paga... vai investir é, gastando, tipo assim, igual na batalha, você vai ter que pagar a passagem pra você estar nas batalhas até um dia você, tipo assim, conseguir ter um retorno que você possa, pelo menos, empatar e não gastar a partir uhum. do momento que você começa a ganhar. Então, acho que são patamares uhum. que você vai chegando até você Exato. alcançar o que você quer. Exato. Então, se você não começar a gastar agora pra você ter depois, não tem Exato. como, tudo é investimento. Tudo, cara. Tudo. Ou você pra vai investir um seu trabalho, investir. a sua mão de obra, o seu tempo, tá ligado? Tudo, tudo. Se você for parar para pensar, desde a pequena coisa até a coisa maior, é o investimento e sim. tudo vai daquilo que a pessoa investiu. Sim. É igual eu tava falando do som. O som depende muito quando a pessoa vai investir para falar quanto é que vai ter de views. Sim. Ou para fazer um podcast, depende muito do que o cara investir para ter o microfone maneiro, pra ter um, uhum. maneiro, sim, pra sim, ter um sim. cenário. Ou então até o lançamento do seu som. Sim. Pô, mano, você tem que lançar o som. Entendeu? Tem que lançar o som bem com... Igual você, você que já falou que vai lançar dois sons aí até o final do ano. Uhum. Já imagina pelo menos o marketing de... Pô, sim, vou, sim, vou investir sim. em cada som 500 reais de marketing. Uhum. Entendeu? Porque o soltar, o soltar a gente alcança. Uhum. O, cansa... o soltar a gente alcança mil, dois mil, uhum. três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil. Aí vai ter uma hora ali que vai travar. Uhum. Esse travar pra lá, o pra destravar, a gente precisa injetar. Uhum. Aí, puf, aí destrava. E vai, tá ligado? Aí é só não que... sabe onde para. É meio que você descer a serra e ficar com o ouvido tampado. Uhum. Se você não bocejar, filho, o bocejar o investir. Se você não bocejar, não, não dá uhum. o estalo. Tá ligado, tá ligado. Não é que você boceja e dá o estalo, irmão... Essa aí foi uma boa metáfora, hein? Porra, foi, né, ah, velho? E eu fiz aqui agora. Caralho. Caraca, <risos> caraca porra, que mano. Reflexiva essa daí. O maluco foi longe Puta agora, aqui, hein? O cara veio de Angra. Ah, <risos> era... Chegou ali no. Chegou ali Igual no túnel e você... começou a buzilar, é, mano. Puf. Igual quando você, tipo assim, acaba de, de decolar com o avião, mané. Caraca, ah, tá dá bem. esse bagulho no ouvido, tá mano. Mano, sendo... quando. Já era. Se, se, se, quando eu andei de avião a primeira vez, a sensação que eu tive é que eu tava numa ponte que não, ia, que não acabava. Ah, é né? tá uma ligado. ponte que só mano, sobe. E o pior é que parece que tem hora que você passa no quebra-mola. Quebra-mola! Puta ah, que tudo, pariu, mano. Bum. do nada só pô, tudo ar, mano, não falei, é possível, carai, véi, tem que... será que tem uma pedra que faz o avião, pô, não é possível, velho, <risos> e ele passa assim mesmo, e eu, aí, a primeira vez tu... andando de tu... avião, leigo, nunca tinha, pô, sentido essa sensação antes, falava aí, caraca, mano, Eu é não vou nem falar isso com alguém aqui, que nego vai achar que eu sou doido, hein, <risos> mano, mas você sabe que eu falei isso, eu falei isso, quando eu viajei, eu falei, carai é que nós tá passando um quebra-mola. Mano, é doideira, cara. É doideira. Doideira, velho. Doideira. Mais doideira foi quando eu voltei da Bahia. Foi quando eu voltei da Bahia? Não, acho que foi quando eu voltei do Espírito Santo. Que o ônibus ficou taxiando. O ônibus, ó. O avião ficou taxiando. Como assim? Ué, mano. Ele ia em Macaé, em Angra dos Reis. Hum. Em Macaé, em Angra dos Reis e o rio aqui no meio. Hum. E não descia nem pelo caralho, velho. Eu vendo na telinha, eu falei, mano, o cara já foi Macaé e em Angra dos Reis Caraca. umas quatro vezes, mano. Ele não vai descer? E eu pensando, meu irmão, vai acabar a gasolina Nossa. dessa porra. Desce logo pro rio. É. E tava chovendo pra caralho Nossa, no rio. Nossa, mano, na chuva deve ser brabo. Aí tem que ficar lá em cima esperando. O tempo esperando. tava tranquilo enquanto... Tipo assim, você tava pra cima da chuva e tem que ficar esperando a chuva ah, tá. baixar pra... Ah pra descer. Doideira, né? É doideira mesmo. Mas aí teve uma hora que de... na hora que desceu, eu até agradeci. Falei, ah, pô, velho, cara que você tava no alto ali, você sabe taxiar. o quanto que é alto, meu irmão. Você vê quanto que você demora pra subir, tá ligado? Até poder descer ali. Não, mano. e ele tava taxiando, tava à noite, né? Ah. À noite com chuva. Eu viajei as duas vezes, foi de... foram de dia. Foram de, de dia. dia? Mas de dia é mais marola, né? É, você de... olha na, cê cê tudo, olha tudo, na janelinha. Você né, vê acima da nuvem assim e fala, caralho, mano. Aí você pensa, o que que Porra, eu tô fazendo é, aqui. É, mano, é. Por eu não tô em casa? Uhum. Que doidão que eu sou, velho. Podia ter ido de ônibus, aí. É. Não, a primeira vez que eu viajei de avião, a gente indo pra dentro do avião, os moleques do grupo lá, os, o grupo de funk que eu fui filmar, os caras cantando, sabão, cracá, sabão. <risos> pra ver se esqueci rapaz, um pouquinho. Para... Hã? É, lembrando as mamonas, os as mamonas, mamonas é bairro, é. os caras cantando, sabão. Aí, sem sacanagem, não deixa o cabelo do e rolar. E na fila, e geral, olhando pra eles, e sabão crentei, fazendo stories. Então, rapaziada, estamos chegando aqui, vamos para o nosso último corte. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast. E, pô, mano, foi o maior prazerzão te receber aí. Valeu. Valeu mesmo por você ter brotado. Essas duas vezes que você brotou. E eu não sei se a gente vai conseguir gravar ainda hoje, mas uhum. breve, breve tem aí 10 minutinhos sem perder a amizade. PHL na voz. Valeu, meu mano. Aqueles pique. Aqueles pique. E a gente já tá elaborando tudo certinho pra vir. PHL também no, no, no, no Tons Music. Se Deus quiser, futuramente tem videoclipe. Tem um monte de coisa uhum. brotando do PHL aí. Que der pra ajudar o. O, o estúdio tá aí. Sim, mano. Valeu, meu mano. Show, show. Também pra te ajudar, pode te fortalecer. E você quer agradecer alguém? Quer mandar um alô pra alguém? Usa o é, espaço. Eu queria agradecer aí, tipo assim, todo, todo mundo que acreditou, tá ligado? É, desde a época que eu comecei aí. É, essa carreira nossa artística é uma parada muito duvidosa, né, mano? É uma parada muito incerta. Muitas pessoas acabam achando, falar, pô, o moleque é bom, mas falta essa parada. Não... Aquilo ali não é bom, mas ele tem isso. E tipo assim, quando é uma coisa que na verdade você só vai adquirir o seu resultado final durante o seu caminho, tá ligado? E nesse caminho eu fui agregando coisas, conhecendo pessoas que hoje em dia acrescentam muito no, no meu resultado. Então eu queria agradecer às vezes as pessoas que eu nem tenho contato, mas que sempre tá mandando aquela energia positiva, sabe? Sempre tá, tá querendo o bem do amigo, a evolução, é, reconhecendo que tem um artista daqui da região que está que atingindo é, horizontes talvez nunca vistos aí nas, nas batalhas antes, é, representando a nossa região, é, levando o nome do, da região para outros lugares e abrindo a porta para novos artistas aqui também mostrarem sua arte. Então eu quero agradecer aí a você que sempre está me acompanhando, me mandando aquela força positiva, é, compartilhando o trabalho dos outros MCs, tá ligado? Ajudando pessoas como ele que tá fazendo esse trabalho independente. É, os amigos que eu tenho aí na minha correria, tá ligado? O Ed, o Peixeta, que sempre nesse momento que eu tô em competições é, de, de estadual, nacional, me chamam para treinar, me preocupam, se preocupam como eu tô. É, a minha mãe, que sempre quando eu chego, independente se eu ganho ou se eu perco, tá lá pra me abraçar e me me ver como um vencedor, tá ligado? Então, tipo assim, todo o trabalho, ele nunca tem um resultado sozinho. Se você não tiver um conjunto de pessoas ali pra te consolar quando você não ganha, ou pra te motivar mais ainda e conseguir te manter no foco quando, quando você perde, acho que se você não tiver isso, você não chega na, na vitória. Então, esse agradecimento é pra todas essas pessoas aí que, que fizeram isso acontecer nesses seis anos aí, tá ligado? E hoje pro meu mano aí que abriu as portas aí pra eu mostrar um pouco fora do que do que vocês veem nas batalhas e esclarecer algumas coisas que acontecem ali dentro, tá ligado? Então, agradecer a todos vocês aí e é isso aí, mano. É isso, mano. Pô, gostaria também de agradecer aí todo mundo que compartilhou, todo mundo que tá aqui até agora assistindo nós, todo mundo que ainda vai compartilhar, pedir pra você que ainda não deixou um comentário, chega firme no comentário aí, já dá aquela likezada, chega lá no... No, tanto no meu Instagram, isão .filmes com dois L's, e tanto no Instagram do, mano, PHL. Fala seu Instagram novamente. PHL underline MC. Segue lá, dá aquela força, tá ligado? Pra vocês acompanharem os trabalhos aí, que vai vir muita coisa maneira por aí. É isso, rapaziadinha. Valeu por geral que chegou até aqui. Valeu. Breve em breve, a gente tá trazendo um conteúdo maior aí, conteúdo com podcast de repente até online... Com muita coisa boa pra vocês, valeu? Então, valeu mesmo todo mundo que acompanhou o podcast. Valeu, o PHL. Tamo junto, família. Valeu, rapaziada. Fui!